Agora é o seguinte, agora são 30 segundos para cada MC Dois rounds, certo? Então contabilizem aí as rimas dos dois rounds, por favor E se achar que deu terceiro no final yeah, da yeah. rima do MC, gritem terceiro Porque a gente não vai esperar da time ter o, o delay da transmissão, certo? Vamos que vamos Quem ou não? 30 segundos, DJ, fala pra eles Eita Levanta a mão então rapaz, eu vou uma mão melhor Uou, oh, uou, oh, uou, oh, uou, oh, oh, oh. Levanta a mão geral, pra mim jogar você pra baixo Tranquilo, joga o beat que eu já encaixo Igual encaixo porrada, vou batendo Enquanto isso esse cara rima boa, eu sei que tá devendo Então, é rima improvisada Você deve mais cima que os pilantra que mora na minha quebrada Aí fica complicado, né não irmão? Porque eu sei que você é que não tem a condição Você tem o um cordão, não é delinquente? Sou tipo Kratos Me fortifiquei quando prende as correntes É isso que acontece, você não entendeu nada eu sou tipo Messi, jogando em qualquer parada. Mas eu tô pronto pra destruir. É tipo César, eu tô no campo, só Messi me recusa a cair. Oh. Oh. Direito de resposta: formiga do outro lado. Vamos que vamos, DJ. E caralho E deixa eu morrer, não, rapaziada. Todo mundo com a mão pra cima aí na humildade. Mas demorou, rimando comigo eu sou sujeito pra eles. Faltava rime pra você, faltou respeito. Fechou, trutão? Rimando você não busca. Até porque meu truta, eu rimo pique fusca. Sabe por quê? Eu rimo simpático e pica fusca. Cê fala do cordão, meu filho já te ofusca, cuzão E olha que eu ainda nem sou famoso, mas se eu fosse eu sei que você ia ser um invejoso Fechou? Mas eu falo de rima, Você quer falar da sua quebrada, manter na disciplina Demorou? Aqui eu chego no proceder, deixa os caras pra lá, o assunto é eu e você Fechou? E eu sei que assunto é eu e você e você não faz nada e nem vai debater Você só vem com suas rimas que ainda são clichê Falou que eu não tinha flow e o que acabei de fazer com você? Fechou neto, eu tenho flow, a dicção tenho levado Eu sei que isso cê não tem depois que cê vê meu flow, a de que são minha levada, cê vai falar, caralho, mano, se que mandou bem Fechou? Mas cê sabe, né, mano? Cê sabe que um pau você não tá tomando Vai vir sua resposta e cê vai vir me atacando Só faça o um favor, cuzão, não já venha me julgando Por causa da corrente ou por causa do que eu visto Faz o seu trabalho ou o seu serviço Cê sabe, né, meu tru tá rimando, eu sou inteligente Não fala da minha corrente, tenta mexer com a mente oh. Direito de Resposta Jornal, vamo que vamo Uou, uou, uou, uou, uou Yau, yau, yau, yau, yau, yau, eau Ah, ah, ah, ah, ah Satisfação, absorver todo o conhecimento Pra te detonar aqui nesse evento Falou do fusca, eu argumento Passou 30 fuscas, na rima Por isso eu tô te batendo É isso que acontece se você não entendeu nada A rima aqui é boa, é muito articulada Falou que eu te julgo, meu amigo Pra que, que eu vou te julgar se a sociedade faz isso comigo Então é delinquente, então você fica quieto Falou que é corrente, tá faltando dialeto Você fala das correntes, na Moral, tá me buscando essas correntes que você comprou ali atrás do terminal? Terceiro Terceiro! Terceiro! Terceiro! Vocês decidem! Terceiro round, já tiraram o para o ímpar? Já decidiram também que queriam terceiro, então. Tiraram para o ímpar, de formiga na voz! DJ, fala pra eles! Vamos lá, família! Vocês pediram terceiro e tem energia, vai! E vai, matar, vai morrer. Vai morrer, vai e vai matar ou vai morrer? E vai matar ou vai morrer? E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar. Eu quero ver, eu quero ver. Sim. Que mano aqui eu sou inteligente Você veio daqui até os papo de corrente Só que como eu falei você não tá na minha potente Porque comigo você não é concorrente Fechou? Meu truta tá aqui eu sou previsível Você quer falar que sua rima é de nível? Não, sua rima não é de nível Eu compro a atrás do terminal porque é mais acessível É mais acessível mas agora é trabalho de baixo nível Sabe por que eu pego um atalho Não tem dinheiro pra comprar, aconselho a arrumar um trabalho Porque Tá muito difícil, né não? Eu acho que você aqui não tá exercendo a confusão Eu não sou um concorrente, né pivete? Essa rima é muito maneira, primeiro vez se mandar em 2017 Demorou, só que sua rima aqui já nem contou Mas cê sabe tudo aqui, eu honro sempre fazendo isso Mas se cê não sabe, cuzão, esse que é meu ofício Demorou, e só os seus miolos. É seu ofício e eu quebro seus ossos. É isso que acontece, se você não entendeu, articula. Enquanto eu rimo, a rima só anula. Demorou, e mano, eu faço até um esboço. Pode falar de osso, rima no seu puro osso. Fechou, truzão, tipo assim. Porque você não passa de um desenho pra ganhar de mim. Eu não passo de um desenho nessa dança. É o um desenho que inspira as crianças. Suave, Cês cê não entendeu? Se eu só desenho hoje, as crianças me assistem, a mulher é querer ser igual eu. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh.